Seja bem-vindo! Está começando o Trabalho em Revista, programa do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Veja nessa edição. Profissionais de todo o Estado participaram de seminário para fortalecer ações contra o trabalho infantil. Esta ação tem que ser levada para todos os dias do ano, porque a violação do direito da criança é, acontece em todos os dias. No quadro Pausa Legal de hoje, o convite é para praticarmos a gratidão.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 Cerca de 200 profissionais de todo o estado participaram do seminário sobre trabalho infantil. O objetivo das discussões foi fortalecer a rede de proteção às crianças e adolescentes em Mato Grosso. O evento ocorreu aqui no TRT. O Gabriel começou a trabalhar com 10 anos de idade. Na época em Poconé, ele limpava o chão de uma casa e recebia por isso R$ reais por semana. Em algum momento da vida eu deixei meu estudo de lado por achar que o dinheiro era mais importante que o estudo. Recentemente eu tomei conta de que na função que eu desempenho, meu patrão pode chegar em algum momento, conhecer alguém melhor que eu e me substituir. Agora no estudo não, a partir do momento que eu tenho estudo e tenho conhecimento, eu posso ir mais longe e chegar onde eu quero. A exemplo do Gabriel, tantas outras crianças e adolescentes também foram vítimas de trabalho infantil. O principal motivo é a condição da vulnerabilidade social e econômica, é, que faz com que eles afastem da escola. Segundo os números do Unicef, são mais de 3 milhões e 500 é, crianças fora da escola hoje. E provavelmente, muito dessas estão fora da escola já no trabalho precoce. É, e aí, o que leva essas crianças e adolescentes a irem para o trabalho infantil precoce Além da vulnerabilidade social, existem as questões relacionadas também a conflitos familiares. O combate à exploração da mão de obra de crianças e adolescentes foi justamente o foco do seminário Trabalho Infantil, Fortalecimento da Rede de Proteção em Mato Grosso, evento realizado pelo Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Nós fazemos monitoramentos, seminários como esse, para que a gente possa instruir os municípios de que forma melhor trabalhar as diversas questões de violação de direito. Então a gente entende que este dia de hoje não pode ser só o dia de hoje. Esta ação tem que ser levada para todos os dias do ano, porque a violação do direito da criança é, acontece em todos os dias. A abertura do evento teve a apresentação de dança do Projeto Social Semente Ribeirinha. Já nas palestras, os temas foram sobre os desafios e as políticas de combate às práticas do trabalho infantil. Participaram do evento cerca de 200 profissionais de todo o Estado, a Maria Helena veio de Rondonópolis. Todos os municípios estão participando e aí a gente vai discutir sobre o trabalho infantil na realidade de cada município. Na luta contra o trabalho infantil, o Tribunal Regional do Trabalho também tem promovido ações. Nós temos a Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil e fazemos campanhas de conscientização para que esse tipo de prática não ocorra, o que ele reduza. É, o evento de hoje é um exemplo, onde o tribunal é parceiro, não é o principal organizador, mas é um dos é, apoiadores e está oferecendo uma estrutura importante para que o evento aconteça. E campanhas como esta de conscientização motivam os jovens a sonhar com um futuro melhor. Se Deus me ajudar, e eu acredito que Ele quer isso, eu vou fazer direito, ou, ser prof... ou pedagogia ou jornalismo, e um dia eu vou chegar onde eu quero e sonhar com o estudo e não com o trabalho. Ex-gerente de uma empresa de reflorestamento reverteu na justiça a demissão por justa causa e ainda vai receber indenização por dano moral. Saiba por quê com a repórter Sinara Álvares. Uma empresa de reflorestamento do interior de Mato Grosso deverá indenizar um ex-gerente.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 A Justiça do Trabalho homologou um acordo que garante o pagamento de salários atrasados dos trabalhadores da Santa Casa de Cuiabá. O governo do Estado e a Assembleia Legislativa se responsabilizaram a pagar quase 11 milhões de reais de salários em seis parcelas. O acordo foi muito positivo, segundo o presidente do Sindicato dos Profissionais de Enfermagem de Mato Grosso de Jamir Soares. A maior alegria que a gente vê com os trabalhadores que a gente já conversou é, é poder comprar em alimento para as suas casas, né? conseguir pagar sua luz, conseguir passar, pagar sua água, voltar a ter uma normalidade naquilo que eles tinham anteriormente à greve de, de outubro do ano passado. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Tangará da Serra inaugurou um moderno laboratório de idiomas além de adquirir instrumentos musicais e de iluminação. Cerca de 120 mil reais foram destinados pela Justiça do Trabalho para o projeto. O valor é decorrente de duas ações cíveis públicas movidas pelo Ministério Público do Trabalho contra um fazendeiro e um frigorífico da região. No Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, dia 12, a Justiça do Trabalho, junto com outras instituições, promoveu um tuitaço com a hashtag Brasil Sem Trabalho Infantil. A ideia é alertar a sociedade sobre o problema que atinge 2,7 milhões de crianças de 5 a 12 anos. O assunto ficou entre os mais comentados no Twitter durante o dia. A dica legal de hoje é para a mente e o coração. A gratidão é algo que vale muito a pena praticar. Quem comenta sobre isso é a psicóloga Letícia Borges. Música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 pela oportunidade de compartilhar esse conhecimento com você e ainda por você estar me assistindo. Obrigada e até a próxima Dica Legal. Tchau, tchau! Na entrevista de estúdio, vamos falar sobre comunicação não violenta. Como evitar conflitos e melhorar a relação de trabalho? Quem fala sobre o assunto é a coaching Juliana Matsuoka. Não saia daí, a gente volta já!